Gostaria de agradecer a presença de todos é, que disponibilizaram né, a vir aqui hoje para essa aula. Agradecer também o campus que disponibilizou o local para que acontecesse. E para dar início, o pró-reitor de extensão do IF Sul de Minas, o Kleber Rávila, vai falar com vocês. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa unidade, aqui no campus Pouso Alegre, do Instituto Federal do Sul de Minas. Para nós é uma grande alegria recebê-los aqui na nossa casa, uma manhã agradável e sobre uma temática tão relevante, a qual nós temos trabalhado intensamente nos últimos anos, e que esse ano nós temos aí ampliado ainda mais todo o leque de ações, toda a dinâmica de trabalho. Uma temática que nós acreditamos muito, uma política pública muito emancipatória, inclusiva, e que tem feito a diferença não só aqui na nossa região, mas no Estado, no Brasil como um todo. Esse ano nós tivemos um curso nesse mesmo formato, em âmbito nacional, nós tivemos a participação de 44 instituições federais do Brasil todo, 500 alunos inscritos nesse curso, no primeiro semestre. No final do primeiro semestre, ainda nós abrimos esse mesmo curso para as prefeituras e para as escolas estaduais, buscando essa formação de diretores, de gestores, de pessoal que trabalha diretamente com a temática do Pinai E agora nós estamos na terceira turma essa terceira turma também de mais 300 vagas, e ainda nós vamos trabalhar no final do ano mais uma turma de 300 vagas para o curso dos NEAS, os núcleos de agroecologia. Então é uma temática que nós temos debruçado, e agradecemos muito a confiança de vocês, a parceria, tá, porque nós acreditamos que o desenvolvimento regional, a educação alimentar, toda a questão que passa por essa questão da qualidade do alimento dos alunos, tem sido muito beneficiada com essa política pública. Então nós temos uma equipe aqui que vai, nesse primeiro encontro com vocês, apesar de ser um curso EAD, nós valorizamos muito esse curso, essa, esse encontro inicial, porque ele traz um panorama com relação ao curso, a metodologia, a plataforma, por isso nós estamos gravando, para disponibilizar para os demais colegas, né, como nós tivemos esse curso segmentado em duas turmas, duas grandes turmas, uma no norte de Minas e outra aqui no sul de Minas. Então, nós colocamos 200 vagas desse curso para o norte de Minas. Nós tivemos, semana passada, em Montes Claros, tivemos uma participação bem intensa lá no campus lá de Montes Claros. Discutimos, apresentamos toda a proposta, como que ela irá funcionar e agora, aqui com vocês hoje, o mesmo, o mesmo formato. Então, nós vamos disponibilizar para os colegas que não puderam estar presentes aqui esse vídeo, todas as apresentações que aqui serão feitas, justamente para ter essa clareza e para que vocês possam otimizar e ter a maior eficácia dentro desse curso, dentro dessa proposta. Um curso denso em termos de prazo, né? nós temos aí menos de dois meses para trabalhar o conteúdo, mas é um conteúdo que a gente quer realmente, a nossa metodologia de trabalho é uma construção. Não é chegar aqui com a receita de bolo, e sim que vocês participem dos fóruns, participem de toda a dinâmica do curso, porque é o momento da gente trazer oportunidades e aproximar a agricultura familiar da nossa região, as nossas instituições. No IEF Sul de Minas nós temos oito campi, hoje nós estamos aí com mais de mil servidores efetivos, 40 mil alunos, e vocês nesse momento passam também a fazer parte desse rol de parceiros da nossa instituição. A UF de Minas nós também temos restaurante em todas as nossas unidades, inclusive aqui no campus Pouso Alegre. Então nós compramos também na agricultura familiar já desde 2013, nós estamos comprando, nossos alunos também recebem alimentação da agricultura familiar, porque então é algo que nós não só falamos, nós acreditamos e praticamos essa política do PNAE. certo? Então sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui, colegas, servidores públicos, pessoas que realmente fazem a diferença. Esse seleto grupo tem o potencial de reverberar essa política de uma forma muito plena e assim nós acreditamos. Ok? Então, trago aqui um abraço também do nosso reitor, professor Marcelo Bregagnoli, ele está numa agenda em Machado e Muzambim hoje, não pôde estar aqui conosco, mas pediu também que transmitisse aqui né, os cumprimentos a todos vocês, agradecer mais uma vez pela confiança e que nós tenhamos um bom evento, um bom introdutório aqui ao nosso curso. Tá bom? Um bom dia, muito obrigado a todos vocês. Gente, eu gostaria de apresentar a equipe nossa, né, que está aqui presente hoje. Meu nome é Juliana e eu estou atuando na, na coordenação do curso juntamente com a Lívia. Ela está coordenando junto comigo. A Juliana Ramos está aqui, nós estamos em duas Julianas, que é a coordenadora de tutores. Se levanta, Ju, para eles te verem. O Rogério é instrutor, está aqui ajudando a gente também e vocês já devem ter tido contato com os tutores, né? Nós, os tutores já fizeram contato com vocês. Cada turma tem um tutor. Infelizmente eles não puderam comparecer aqui hoje com a gente, é, mas eles também compõem a equipe. E os demais instrutores que hoje também não estão aqui presentes. Bom dia a todos e a todas. É ferramenta tecnológica é boa, mas quando ela dá pane, né? Aí é o um negócio. É, eu sou Lívia Souza, como a Juliana falou, estou coordenando com ela o curso. É, eu sou pedagoga, graduada pela Universidade Federal de Lavras e também mestranda pela Universidade Federal de Lavras no curso de Desenvolvimento Sustentável e Extensão. É, eu já participei de outros cursos né, é, ofertados pelo Instituto Federal, é, a primeira, desde a primeira oferta. É, já fui secretária do curso, é, tutora, coordenadora, e agora, novamente, eu tive a honra de ser convidada para coordenar juntamente com a Juliana o curso, é, esse, essa segunda oferta do curso. Bom, falar um pouco do meu conteúdo. Eu vou falar um pouco sobre o programa, né, o PNAI Falar do objetivo do programa. Depois eu vou falar também sobre alguns avanços que o Pinai obteve no decorrer de, desses anos todos de existência do programa. Vou falar também um pouco das diretrizes, das diretrizes do, do, do programa e, por fim, dos equívocos que ocorrem né, nos fóruns, naqueles que fazem a gestão do Pinai. Só é... passei, por favor. O PNAE, gente, é, ele é um programa que ele é conhecido popularmente como merenda escolar. E, e é, ele é considerado um dos maiores programas na área da alimentação escolar. E no mundo inteiro é o único que, há, que tem atendimento é, universalizado. O programa também tem sua origem no início da década de 40. E passou por várias mudanças em termos de proposta alimentar até chegar na proposta atual, que é a segurança alimentar e nutricional. E, com a promulgação aí da, da Constituição de 88, é, ficou aí assegurado o direito à alimentação escolar a todos os alunos do ensino fundamental e por meio do programa aí suplementar de alimentação escolar. E aí o programa, né, o PNAE, ele oferece alimentação escolar, como eu acabei de falar, e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas de educação básica pública. Bom, esse programa ele é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, é, por meio de conselho, é, do Conselho de Alimentação Escolar, que é o CAI, e também pelo FNDE, também pelo TCU, GCU e, por fim, pelo Ministério, de, o Ministério Público. Falando dos avanços, falando um pouco dos avanços do, do programa, em 2001 o programa obteve avanços e um deles foi a obrigatoriedade de que 70% dos recursos transferidos pelo FNDE ele fosse é, utilizado e aplicado exclusivamente para a compra de produtos básicos, para alimentação escolar e também o respeito aos hábitos alimentares regionais e a vocação agrícola do município, aí fomentando o desenvolvimento da economia também local. É... Aí a partir também um outro avanço de 2006, uma conquista foi fundamental que foi a existência da da responsável do responsável técnico como do nutricionista, né, como responsável técnico pelo do programa. Isso aí permitiu uma melhoria que foi significativa na, na qualidade do PNAE, enquanto o alcance do, do objetivo do, do PNAE, que a gente vai ver mais adiante, mas deixa eu adiantar, que é a segurança alimentar e nutricional. Aí em 2009, um outro avanço, trouxe a extensão do programa para toda a rede pública, como a gente já viu, de educação básica. E a garantia de que, no mínimo 30%, do, dos recursos fossem utilizados na agricultura familiar pode passar? Por... bom aí a relevância desse programa né, pra essa é uma importante política pública, né, que garante a segurança alimentar, a promoção do desenvolvimento sustentável e a inclusão social, e é um programa de transferência de recursos financeiros né, como eu falei pelo FNDE em caráter suplementar então, é, é, ele a, a, o então, ele complementa o recurso. E também para as entidades executoras das esferas estaduais, municipais e do Distrito Federal, com vista a garantir a aquisição de gêneros alimentícios, que são destinados à merenda escolar e execução de, e execução de ações que são voltadas à educação alimentar e nutricional. Bom, falar um pouco das diretrizes da alimentação escolar... É, a Lei 11.947 de 2009, é, para efeito dessa lei, entende-se por alimentação escolar é, todo o alimento que é ofertado no ambiente escolar durante o, o período letivo. E a primeira diretriz, ela diz que ela traz a compreensão do uso desses alimentos, que são variados, seguros e seguros, que respeitem a cultura as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o conhecimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar. A segunda diretriz é, ele traz a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino-aprendizagem e que superpassa por todo é, pelo currículo escolar, abordando também o tema alimentação e nutrição de desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, né, e na perspectiva da segurança alimentar e nutricional. A terceira diretriz, ela vai trazer ainda na lei 11.947-2009, que ela universaliza o atendimento do programa dos alunos, matriculados na rede pública de educação básica. E a quarta diretriz, ela ainda vai trazer a participação da comunidade no controle social, no Acompanhamento das ações realizadas pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada. A quinta diretriz é o apoio ao desenvolvimento sustentável, que, com, esse, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente para a agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando aí as comunidades tradicionais indígenas e os quilombolas. É, e por último, a sexta diretriz, que é o direito à alimentação escolar, visando garantir segurança alimentar e nutricional a todos os educandos. E por fim, aqui tem os equívocos, né? como eu disse, que ocorrem para aqueles gestores do, dos recursos do programa. que um dos equívocos é o seguinte: o PNAE se resume na compra da agricultura familiar. Então muitos pensam isso, né? Que o PNAE ele se resume nisso. E com certeza não, né? Porque aí ele discute toda a questão do ele discute a questão da segurança alimentar, dos hábitos alimentares e é, é, toda essa questão da segurança mesmo alimentar. O recurso é pouco, portanto, é melhor devolver. Aí é, é uma outra questão também que é um equívoco, né? Se você devolve, você acaba não somente não contribuindo com os benefícios né, que são direcionados para os alunos, como também você negligencia a administração desse recurso, né? Devolvendo esse recurso porque achando que ele é pouco, então devolve os recursos. E aí é um, um, um problema de consciência, né? Você tem um recurso ali na sua, na sua escola, você tem que gerenciar esse recurso para que os alunos sejam beneficiados. Precisamos comprar só para ajudar a agricultura familiar? Aí é, eu, eu penso particularmente, o agricultor, não é que o agricultor precisa né, da, da gente, da, das escolas para vender. Na verdade, se ele não vender na escola, ele vai vender no, no SEAS, ele vai vender no supermercado, mas é a questão... Desculpem, viu, gente? Então, é, é, é a questão da gente saber que é, é, é a agricultura familiar, ela não, o Pinai não está voltado somente para a agricultura familiar. Então, está tudo vinculado. desde as, Da primeira questão, aí a gente vai ver que está tudo vinculado, que não é só comprar da agricultura familiar, porque eu vou fazer um favor para o agricultor familiar. Não, até porque eu, tá, eu, eu fico pensando, se o é agricultor... Parar de vender, ele consegue plantar. A gente precisa deles para que a gente possa se alimentar. E aí, e eles, se eles quiserem vender, eles vendem, né? como eu falei, para outros, outros, outros lugares. Tem outros públicos. É, existem agricultores familiares na minha região. Desculpe, não existe, né? É outro equívoco. Não existe agricultor familiar na minha região. Então, eu não preciso comprar. Né? Tem muita gente que justifica isso. Eu não vou usar o recurso porque eu não consigo, não tem agricultor familiar na minha região mas tem na região ao redor da sua cidade né uma outra coisa a Imate ela disponibiliza no site delas todos os agricultores familiares locais que vocês podem estar identificando não só eles como os produtos que eles oferecem e que vocês podem estar colocando na chamada pública de vocês e isso é muito importante né a gente visitar esses sites para a gente desmistificar esse esses equívocos é, se eu compro da agricultura familiar, então eu estou atendendo ao PNAE. É a mesma questão da primeira, mas a gente tirar, claro que é outro equívoco que existe. Então não é só isso, a gente tem muito claro isso, não é só isso. Creio é que nos fóruns vai haver muito essa discussão. Né? Ah, eu já vou lá comprar para poder ficar em paz e, e ficar kit com, com esse PNAE, com esse recurso que chega na minha, na minha escola. Não é isso, a gente tem essa consciência da própria questão da alimentação nutricional, os hábitos alimentares que esse programa proporciona para os seus alunos e, e a gestão, né, não negligenciar, administrar a gestão desse recurso. Bom, ah, é, é, do total aí desses recursos financeiros né, que são repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAI, no mínimo 30%. Aí as pessoas dizem assim, ah, eu compro logo os 30% e, e 30% e estou livre. É no mínimo 30%. Você pode comprar até 70%. Não é isso, Rogério? Até 70%? É. é. Então, é, então, no mínimo, você pode comprar esses 30%, mas você pode comprar todo o recurso que, que chegar, você pode estar comprando, que é os 100% do, do recurso. E deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, ou suas organizações que aí priorizando os assentados da reforma agrária, como já falei, a comunidade tradicional indígena e os quilombolas. Independente da escola ser pública ou privada, se esta oferece alimentos a seus alunos, estes alimentos eles têm que estar enquadrados nas seis diretrizes que a gente acabou de falar aqui do programa. Eu acho que foi só isso. Né? Muito obrigada, viu? Eu desejo que vocês possam ter um excelente curso e que vocês possam aprender nos fóruns, são os compartilhamentos aqui e as experiências que vocês vão trazer no fórum, é que vai, é que, é que vai trazer essa bagagem para vocês, para vocês aí é, fazer a gestão do, do, dos recursos desse programa e compreender, sobretudo, qual que é o objetivo do programa. Muito obrigada. Quero entregar a palavra para a Juliana. Gente, agora nós vamos passar o vídeo do Pinay. É, o Rogério vai colocar ali na tela para a gente. era só a feira, né? depois que eu saí da, da fábrica, aí eu fui trabalhar na padaria e depois disso que eu comecei na, na horta, a gente começou a plantar e começou a feira, só agora, três meses que está fornecendo para a escola, antes não, uhum. antes não fornecia. E o que, que você tem enxergado assim que mais benefício para você vender na escola? Ah, é assim, é perca é bem menos, uhum. porque aí toda semana tem pedido para a escola, né, uhum. e aí fornece bastante. Tem coisa que pede bem pouquinho, mas outras coisas pede bastante, então às vezes uma perca que você vai ter, você já não tem. É, no município a gente está tendo comercialização desde o ano de 2009 e no início foi muito difícil, nós tivemos muitos desafios, porque não tinha produção. E aí a part... e também o produtor ele tinha muito assim eles confiava que o programa ia pagar aquele valor que ele ia ter o mercado certo a partir do momento que eles foram vendo como que funciona o programa eles foram produzindo mais melhorando a produção fazendo cursos e a gente está tendo hoje uma variedade bem maior e a gente percebe que o agricultor ele se sente seguro porque ele sabe que é uma venda certa ele tem a responsabilidade e assim, ele acredita que ele tem que vender um produto de qualidade e ele passa a ser mais responsável porque ele sabe que a criança vai comer, que é um alimento para crianças e adolescentes. Então ele passa a ter mais consciência com relação ao uso de agrotóxicos, de insumos químicos, ele se especializa mais, ele procura fazer cursos, ele se sente na obrigação de fazer curso porque ele se sente beneficiário do programa. A gente tem casos hoje de famílias que estão sobrevivendo com a renda da, da agricultura familiar, da venda no PNAE, e a comercialização na feira. E a gente vê como que a consciência melhorou, a consciência na, com relação à produção mesmo melhorou. Fala do que, que você está entregando, qual. Quanto... O que eu tenho entregado é couve, é repolho, e alface, bastante alface. Tem bastante pedido de alface. É mais cheiro verde, espinafre, é, às vezes tem pedido de rúcula, chicória, mas essas coisas que tem pedido. Toda semana pede. Às vezes pede mais, às vezes pede menos, mas toda semana tem esse pedido. Teve várias dificuldades porque pedia um produto e o agricultor não tinha. Hoje a gente consegue programar a época, é, fazer chamadas em períodos menores, então a gente consegue é, programar a safra com aquilo que a escola sabe que vai ter naquele período. O agricultor já sabe que ele vai entregar, já se planeja, porque ele já tem o projeto, ele já sabe a quantidade. Então na escola estadual aqui a gente não tem problema. E. A gente é, vê também a diferença, né, porque como é um circuito curto de, de comercialização, o produto ele vem com mais qualidade, vem um produto fresco, é, alimentos que a escola, que não tem rejeição, praticamente não tem rejeição por parte do aluno nem da escola. A Embatela, ela inicia, faz o processo, né, pra gente, depois que já, a gente já sabe de quem que a gente realmente vai, vai comprar, todo o processo está definido, né, Aí a gente já entra em contato direto com o produtor. A gente sabe quanto a gente vai pegar de cada um, né? Então a gente liga e pede merenda para a semana. Aí chega tudo muito fresquinho, muito limpinho. E, e toda semana o cardápio é, é, é feito, né? Então eu já sei o que eu vou pedir para a semana toda. Eu compro alface, tomate, é, banana... Cenoura, beterraba, pepino, brócolis. Brócolis a gente introduziu já uns dois anos para cá. A gente faz salto com brócolis, com couve-flor, eles adoram. A gente vê muito assim, aluno, mãe, pai, de aluno falam, mas o que você está fazendo na escola que meu filho não come aqui, quer comer lá? Então, um dos motivos, porque muitos nós temos, né, a presença dos alunos é marcante, um dos motivos é a comida. É a comida, porque eles vêm. Eles comem aqui, às vezes, que eles não comem em casa. E isso tornou-se um hábito para nosso aluno ter que comer salada todos os dias, entendeu? E, por outro lado, a gente está dando um incentivo ao agricultor, né? Ele está podendo produzir, ele tem onde vender. Então, ele sabe, já é produzido direcionado para aquilo. Uhum. E, e eu vejo isso, que eu também já morei em zona rural, a gente não tinha esse incentivo antes, hoje eu já vejo que tem. Então, ambas as partes ali, teve ganho. Tanto a escola quanto o agricultor. Uma coisa muito bacana que acontece com a gente é assim, a, a, a interação que tem com os agricultores. Eles entregam para a gente duas vezes por semana, então a merenda sempre chega assim -se fresca, o alface muito mimoso. É, é muito saborosa a merenda da escola e o agricultor é, é bem parceiro da escola. É, nós temos agricultores que, se não fosse esse programa, estariam na cidade trabalhando em fábrica. A gente teve o contrário também. É, agricultor que estava que, que trabalhando foi mandado embora e hoje está se dedicando à horta e quer melhorar. E a gente vê que ele consegue ter uma qualidade de vida, né? ter a renda, tem celular, tem um carro para fazer as entregas, então consegue manter um padrão para a família com essa renda que vem do PNAE. O processo nosso assim, a gente faz uma cotação, né? Porque a gente tem consciência que o agricultor também ele não pode ser lesado. É Sempre feito em três locais, depois desses três locais a gente tira uma média e aí sim sai o valor do agricultor. A gente procura também fazer assim em várias é, chamadas para a gente pegar safras, uhum. né? Por exemplo, uma coisa que a gente não conseguiu introduzir na escola e esse ano nós colocamos com uma grande uhum. aceitação, foi o morango. Né? A gente não, não tinha morango no cardápio, até porque o valor também que a gente recebia não estava dando para colocar o morango né, na merenda. Esse ano nós conseguimos. É assim Na segunda, é, um arroz, uma farofa, um feijão e uma salada. Na terça já vem um purê com um frango e um arroz e salada. Salada todo dia. Todo dia. Todo salada. dia é um tipo de carne e uma salada. Que muitos deixam de comer em casa para comer aqui. Isso sei é que a gente escuta das mães na rua. contextualiza né, a, a execução do PNAE na nossa região. É, né, aí, aí tem diversas abordagens do, da escola que executa é, o PNAE, do agricultor que é o outro lado, e a IMATER que está aí como é, a extensão que faz essa comunicação entre o agricultor familiar e a, as instituições que estão executando. É, você pode passar, por favor, gente Bom, esse curso ele está acontecendo em parceria Esse curso está acontecendo, em, é, o IEF Sul de Minas, né? nós estamos fazendo ele em parceria com a Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, que é a SEAD, em parceria também com o Instituto Federal do Norte de Minas. Nós fizemos, inclusive, uma aula é, inaugural lá, que aconteceu na semana passada, em Montes Claros, com o apoio do IFNMG. Você passa, por favor, Rogério. Bom, esse curso ele é relevante porque ele vai ser um espaço de diálogo e troca de experiências que vai contribuir com a compreensão do PNAE enquanto importante política pública para garantia da segurança alimentar, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento sustentável. Então a gente vê aí as diretrizes do PNAE e o curso é como um importante é, veículo né para um espaço de diálogo para promover para que essas diretrizes sejam contempladas é muito importante a participação de todos no, nos fóruns que os fóruns eles são muito importantes para troca de experiências é um momento que vou, vai ter contato a, as pessoas que estão na rede estadual que estão na rede municipal nós temos também é, muita gente da em matéria, inscrito então, você vai, de repente, conhecer alguém de matéria da sociedade que pode contribuir com, com a execução do PNAE, com o que está sendo feito na sua escola. Então, esses fóruns, como espaço de diálogo, de troca de experiências, é muito importante. Porque as turmas do, do curso elas estão regionalizadas, então, quem é do sul de Minas está na mesma turma. Então, é, é muito importante essa troca de experiência entre as diversas entidades que estão ali executando. Com relação ao plano de ensino, a carga horária desse curso é 80 horas. Então, no momento da emissão do certificado, vocês vão verificar que vai vir com essa carga de 80 horas e a duração de 60 dias. Vocês devem ter entrado já na plataforma e visto lá no decorrer das unidades, é, que a duração tem esse período de 60 dias. O objetivo do curso é propiciar aos servidores contratados da rede estadual e municipal, incluindo aí também... A Imater, que tem muitos inscritos, é, por meio de estudos, diálogos, trocas de experiências, aquisição de informações teóricas e práticas que favoreçam a compreensão e desenvolvimento de ações que contribuam para a melhor eficiência na gestão dos recursos do PNAE. Então, a gente vê aí informações teóricas e práticas. As informações teóricas, a gente tem diversos materiais na plataforma que depois nós vamos apresentar. A gente tem vídeos, é, a gente tem uma biblioteca complementar, e as experiências práticas que vocês vão trocar informações nos fóruns. É, o, nosso, o nosso espaço lá dos fóruns é possível inserir fotos. Então, quem tiver, de repente, uma experiência legal, uma fotografia para colocar, está aberta a isso. Eu vou passar agora para o Rogério, que é instrutor de algumas das unidades. Ele vai apresentar para vocês é, o conteúdo programático das unidades do curso. Bom dia a todos e a todas. Tá Uma movimentadinha, tá todo mundo quietinho, né? Tá com frio. É, só para me situar aqui, quem é mater, tem o desculpa, Luiz Cláudio, quem mais? Aqui de Pouso Alegre? De Andradas? E o Luiz Cláudio, aonde Luiz Cláudio? Está em Senador? Tá. Tem mais alguém da mater, Não. Das escolas estaduais. João Paulo. João Paulo não. João Paulo, mesmo, né? Quem mais? Cibele. Da onde? Santa Rita. Bueno Brandão. De? Itapé. Município? Tudo Escola é, Municipal. Então, a grande parte aqui é de município, né? Quem aqui já acessou a plataforma? Já conseguiu acessar, já viu, quase todo mundo, né? Tiveram dificuldade para acessar, já tiveram lá um, já conheceram mais ou menos o visual, né? É, já viram as unidades como são, ou não? Tiveram alguma dificuldade? Não. É, meu nome é Rogério, eu trabalho no Instituto já há alguns anos. É, tenho me envolvido com as ações do PNAE desde 2012, aqui no Instituto. É, tenho me envolvido com as ações do PINAE aqui no Instituto desde 2012, começando com o estudo da legislação, que até então a gente não sabia. Vocês das escolas municipais, da rede municipal estadual, provavelmente já conhecem essa legislação muito antes de nós aqui no Instituto. Mas nós, na rede federal, começamos a conhecer essa legislação a partir de 2012. Nós do Instituto Sul de Minas somos pioneiros na execução do PINAE na rede federal, né, nas escolas federais, nos institutos federais. E fomos criando um know-how de, de conhecer o PNAE. É, a partir de 2012, nós começamos a executar o PNAE enquanto chamada pública, compra da agricultura familiar. E a partir daí, nós começamos a executar não só as chamadas públicas, a execução, quanto outras ações é, relacionadas ao PNAE. Né, projetos de extensão os cursos, que nós esse é um, é um curso, é, outros projetos relacionados à referência de preço, é, guias, manuais. Então a gente vem trabalhando, além da execução, essas outras ações relacionadas ao PNAE. E eu tenho me envolvido isso desde o começo com, né, com outros colegas, aí professor Luizinho, Aloysia, que era da Emater, né, é, o pessoal da, da ProEx, que apoia essas ações. Então, a gente vem trabalhando bastante essa temática. Mas eu sei que muitos de vocês já têm uma experiência talvez muito maior do que a nossa enquanto execução. Né? Mas sempre a gente está aprendendo no dia a dia. O curso ele é, é uma ferramenta que nós podemos trocar experiências, né? por isso que eu estou falando das experiências de vocês. Os outros cursos que nós já fizemos o ano passado, esse ano, tanto na rede estadual, municipal, quanto na rede federal. É, nós aprendemos muito com as experiências dos colegas que participaram. Né? Nós colocamos o conteúdo, falamos da, da legislação, mas o mais rico do curso realmente é a troca de experiências que acontecem nos fóruns. Né? Então, é, muitas situações que são pontuais, de repente um outro colega já passou por essa dificuldade e acaba compartilhando isso lá no fórum e aí surge a ideia de como resolver aquela situação, né? dificuldades, por exemplo, na chamada pública, dificuldades na oferta mesmo dos alimentos, na escolha, talvez, e várias situações que aparecem, né? nas questões da execução, da chamada pública, nas burocracias, na prestação de contas, isso tudo vai aparecendo lá nos fóruns, e a gente vai compartilhando experiências. Então, quando a gente coloca aqui, a importância da participação de vocês efetiva no fórum é justamente que é esse o espaço que a gente tem, que a gente acaba conhecendo muito mais do que a própria legislação. Porque a legislação, ela está lá e tem muitas coisas que não falam na legislação. E nós, enquanto executores, enquanto lá diretores que temos que tá, estar executando no dia a dia, nós deparamos com as situações que a legislação não fala como resolver. E às vezes alguns outros já passaram por isso, já resolveram, então a gente compartilha isso, troca experiência tire ideias nesses espaços dos fóruns. Então é importante que vocês, frisando aqui de novo, é importante a participação efetiva nesse espaço de discussão, que são os fóruns das unidades. Bom, eu vou apresentando aqui é, como que está dividido as unidades, né, o que, que a gente trata em cada uma delas. Aqui na unidade 1, a gente trata sobre a questão da alimentação escolar, né, os fundamentos aí em relação a qualidade da alimentação, de onde surgiu, né, a compreensão da questão da, da alimentação escolar enquanto direito do educando, né, enquanto dever do Estado de garantir essa alimentação gratuita. Nessa unidade a gente trata um pouco disso. Quem é professor e instrutor dessa unidade é o Pedro. O Pedro ele é nutricionista do Instituto, ele está lotado lá em Carmo de Minas. Então ele trabalha essa unidade com vocês, tem os tutores das turmas, né? Para essa unidade, mas o, o Pedro é o que é o, o nutricionista responsável por essa unidade. Na unidade 2, na verdade, essas duas unidades elas são é, muito próximas é, enquanto conteúdo e enquanto objetivo. É, nessa unidade 2 apresenta apresento o histórico, objetivo, diretrizes e abrangência do PINAI. Então faz um apanhado inicial ali sobre o programa da alimentação escolar, sobre o histórico, né, sobre os objetivos e as diretrizes. Dá esse apanhado geral. Então a primeira unidade e a segunda unidade é o Pedro que trata desse, dessa abordagem. Né? Pela formação dele, ser nutricionista e tal, então ele faz essa, essa, esse tratamento inicial. Essas duas unidades, elas são. O questionário é só na segunda, né? O questionário dessas duas unidades é só na segunda unidade. Então, na primeira unidade não tem o questionário, tem fórum na primeira. A primeira tem o fórum, mas o avaliativo é na segunda unidade. Então na segunda unidade tem o questionário e tem o fórum avaliativo abordando essas, essas, essas duas temáticas. A unidade 3 trata aí da alimentação e nutrição. Aqui quem é instrutor e professor é a Maria do Socorro. A Maria do Socorro também é nutricionista do outro campus nosso, Machado. Ela já trabalha com o PNAE há algum tempo, inclusive fez mestrado com o PINAI na execução do PINAI e tal. É, essa unidade tem como objetivo compreender a importância do cardápio no contexto do PINAI. Tem algum nutricionista aqui? Nutricionista. Todos nutricionistas? Nossa, que maravilha. E vocês são nutricionistas do município? Todo município. Alguém do estado? Não tem nenhum nutricionista da CRE aqui, não? não é, Maravilha que os nutricionistas do, dos municípios estão aqui, né, preocupados com a execução do PNAI No estado, a gente tem agora um nutricionista para cada SRE, né, se, se eu não estou enganado. Né, nós temos um nutricionista aqui responsável pela SRE de Pouso Alegre, outra de Itajubá. É, até o ano passado, a gente não tinha esse profissional lotado nessas unidades. Né. Então, a gente tem apoio, apesar de saber que a carga para esses nutricionistas é muito grande para atender todas as escolas de todos os municípios da CRE. Né? Aqui em Pouso Alegre, eu acho que se eu não me engano, você sabe quantos municípios? 30 municípios. Né? Então 30 municípios, em cada município, uma só. Em 30 municípios, e cada município desse, muitos deles tem mais de uma escola estadual. Né? É, se a gente pegar aqui em Pouso Alegre, eu nem sei quantas escolas... Estaduais tem só na cidade de Pouso Alegre, então ela está responsável por atender é, tecnicamente todas essas unidades. Mas ainda é melhor do que era antes, que tinha 73 desses 30 municípios. Tá, então são 73 escolas estaduais desses 30 municípios que a nutricionista que está lotada na SRE de Pouso Alegre é responsável. É uma carga bem grande de trabalho para atender, então provavelmente ela tem aí uma, uma logística de visita e, e de trabalhar isso é, para tentar atender essas 73, não é fácil não. Né? Para quem está no município, atendendo só o município, as nutricionistas já sabem a carga que é. Imagina a nutricionista da, da SRE. Mas enfim, é todo um esforço para que o programa avance, tendo pelo menos essa nutricionista agora na SRE. Antes nós tínhamos só um corpo de nutricionistas lá em Belo Horizonte, né, na, na, na Secretaria de Educação, e com as cartilhas né, padrão para o Estado todo. Né. Essa vinda no, de colocar o um nutricionista em cada SRE é para tentar atender primeiro a demanda da, de técnica, né, que tem a, a resolução lá do CFN, o número de alunos atendidos e tal, é, e aproximar mais os cardápios para a região. Né? Quando nós temos um cardápio padronizado Do estado todo Nós temos aí é, uma diferença muito grande De alimentação do sul de Minas Para o norte de Minas Hábitos alimentares, cultura alimentar local Oferta de produtos da agricultura familiar local É diferente né? E com os cardápios padronizados Do estado todo a gente não consegue ter esse atendimento né? Então as nutricionistas Agora um pouco mais próximas Talvez consigam ter um pouco é, Mais proximidade quanto a isso Bom Aqui na unidade 3, então, tem esse objetivo né, de conhecer aí a elaboração do cardápio, o conhecimento sobre o papel dos nutricionistas, aí as nutricionistas já devem ter é, conhecimento sobre a legislação, né, sobre a lei 11.947, que a responsabilidade do PNAE é das nutricionistas, né, inicial não só da nutricionista, mas a responsabilidade técnica de execução do PNai parte das nutricionistas por formação de cardápio, escolha dos produtos que vão ser inseridos, acompanhamento da... Das chamadas públicas, das compras, né, os recebimentos e tudo. Então, aqui nessa unidade 3 é tratado, é, abordado essas temáticas. Na unidade 4, eu é, atuo como professor, como instrutor dessa unidade. Aqui a gente vai falar sobre gestão e operacionalização do PNAI. Aí vem mais com a execução do, do recurso mesmo como é que a gente operacionaliza as chamadas públicas, né? O passo a passo delas. Então a gente fala aí de identificação dos recursos, conhecer as modalidades, né? Da, da aquisição de alimentos, conhecer os procedimentos operacionais, julgamento, né? Que é diferenciado. Nós temos aí, nós atuamos. Eu coordeno o Secane. O Secane é o Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar. Ele é vinculado ao FNDE em Brasília. São, são 15 secanes no Brasil, é, não, não em todos os estados. Esses secanes eles estão vinculados às universidades federais e nós somos o único vinculado ao Instituto. É, e, e dentro desse secane nós desenvolvemos várias ações de monitoramento, assessoria, capacitação e pesquisa e extensão relacionadas à execução do programa. O ano passado, a pedido do FNDE, nós fizemos assessoria em 22 municípios, em Minas Gerais. Esse ano a gente está com 31 municípios. Então a gente tem uma equipe de técnicos, nutricionistas e é, extensionistas, que vão ao município, fazem o um monitoramento, veem como está a execução, como é que foi executado, como não foi, faz todo um relatório, emite esse relatório com um levantamento de dados e tudo, vai para Brasília, a FNDE, e o FNDE faz lá as suas suas avaliações sobre a execução do programa e nesse trabalho nós encontramos nos municípios a execução muita execução de forma equivocada chamadas públicas fazendo disputa de preço é, comprando tentando comprando da agricultura familiar por licitação é, então assim uma série de problemas de execução e esses problemas acabam refletindo no próprio índice de execução do PNAE no município. Então, vocês que são do município, nutricionistas, atentem-se para o que diz a legislação. Né? Como que deve ser, se for fazer chamada pública, e a maioria das compras da agricultor familiar, a melhor forma é a, é a chamada pública, dispensa de estação. Muitas prefeituras e órgãos jurídicos da prefeitura, né, os procuradores, acabam dando, dando parecer contrário, o pessoal da licitação é contra fazer isso, não entende que tem uma legislação é, que, que ampara esse tipo de procedimento. Então, assim, a gente encontra muita situação dessa nesses municípios que a gente visita e faz assessoria e monitoramento. E aí vocês que estão nutricionistas encabeçando isso provavelmente em alguns municípios vão encontrar essas dificuldades e esses embates também com o pessoal do administrativo e do financeiro. Tá? Então aqui vocês vão ter um conteúdo embasado na legislação para justificar né, a forma correta de fazer essas compras. É, entender a dinâmica operacional né, do controle de fornecimento de, contra de contratação, compreender a possibilidade da substituição de produtos. Aí, hoje, a gente já tem na resolução a possibilidade, na resolução 4, né, 2013, 2015, 15 mesmo? É, é 04, 2015, a 26 2013, é, que fala sobre a possibilidade de substituição de produtos que estão na lista da chamada pública, mas isso a gente vai tratar dentro da, da unidade. aí, né? é, Primeiro, a lei exige, não é uma faculdade do gestor executar ou não o PNAE, é uma obrigação. Tá? É, nós temos na rede federal essa situação, de alguns institutos, é, o diretor ou o reitor é, fala que não quer executar. Não, mas não tem como não querer executar. A lei exige que seja executada, o recurso é enviado para execução e o gestor é obrigado a executar o recurso, para um recurso público, já desde a Constituição. Ali vocês vão ver depois no histórico penal, a legislação e tal, que isso é uma legislação que já é muito antiga. Né? E é a obrigação do gestor executar. A não execução: é, bom, primeiro, aí a questão do né, padrinhamento e tal. Isso aí acontece muito. Né? É, ontem mesmo estava respondendo Uma menina lá de Bambuí Em relação a isso ah, Vamos prestar a DAP não sei de quem Para juntar pra, pra... É irregular, totalmente irregular é, O produto tem que ser produzido Tem uma declaração de produção Do próprio produtor Então ele não pode colocar a DAP dele E comprar de outro E ele fornecer É irregular, isso é claro é, Tem que ser produção própria Bom primeiro passo é isso. Então, quando a gente se depara com isso, a gente sabe que é uma situação irregular. É, e aí o gestor fala, ah, não, eu não quero executar se não for assim. Não, a legislação está aí para falar como é. Tem a lei, tem a resolução 26 e a resolução 4, que altera a 26 em alguns artigos. O embasamento legal é esse. Tá? Se ele se recusar a executar dessa forma, aí a gente tem os canais de denúncia. Primeiro, cai do município. Né, que é o Conselho de Alimentação Escolar Municipal. Se o CAI foi, for, é, como é que fala? Atuante, né, o CAI tem todo o poder é, discricionário de apontar, de exigir a execução conforme a lei. O CAI no município. Tá? É, e o CAI, inclusive, tem toda a autonomia administrativa de. Ele inclusive faz a, faz a aprovação das contas de execução do PNAE. Né? Se essa execução não for feita, o CAI faz uma denúncia para o FNDE, tem os canais de denúncia do CAI no FNDE, não só do CAI, como do público em geral, da população, enfim, é, denunciando essa situação de não execução. A não execução do recurso ele, ela pode causar a não mais liberação do recurso para o município. Tá, tem as sanções lá previstas, a própria legislação fala isso, e o, e o FNDE ele não encaminha mais recursos o ano seguinte. Inclusive, a não renovação, por exemplo, do CAI é uma das situações que, é, que barra a liberação do recurso para o ano seguinte. Esse ano passado, que foi, foi ano passado, né? que, foi, que entrou a nova gestão, não, faz dois anos já, né? Dois anos. Muitos prefeitos encontraram a, a, o bloqueio dos recursos do PNAE para o município. E aí quando vai ver, ah, não renovou o CAI, o CAI não prestou contas, não sei o que, o, o recurso foi interrompido até que se regulariza a situação. E a situação de não execução é uma delas. Tá? É, então assim, tem esses, esses caminhos e tem essas sanções. As sanções às vezes elas demoram um pouquinho para acontecer, porque se já veio o recurso esse ano... Só vai conseguir acontecer isso se houver a denúncia do CAI, se houver a denúncia de algum ator ali e tal para o FNDE que vai apurar isso que vai fazer a interrupção no ano seguinte. No município, estado, o monitoramento ele é muito frequente através do SIGPC, que é onde a gente faz a prestação de contas da execução do município. Não sei se os nutricionistas já tiveram acesso, deve ter senha do SIGPC para fazer a prestação de contas da execução, né? É. Praticamente mensal, antes era uma execução parcial, hoje é praticamente direto essa prestação de conta. Então a gente entra lá, sabe quanto que executou, quem que executou, quem pagou, que conta que era e tal. Então tem esses, esses caminhos aí para executar. Na rede estadual, é, aí vem a, a CRE. Né, porque a escola estadual presta conta para a CRE que presta conta para a secretaria e a secretaria que faz a prestação de contas geral do estado para o FNDE e no estado é um cai só é um cai estadual então se é muito difícil né, as escolas que não querem executar porque talvez o único orçamento que tem de merenda é o PNAE né é, no segundo ano passado acho que teve algumas liberações do governo do estado né uma complementação mas eu não sei se está tendo ainda está tendo esse ano tá tendo é mínimo né é, e às vezes atrasa também não vem né vai vir só depois no final do ano enfim é, aí no estado é, tem o canal o, o, a denúncia deve ser feita para o CAI estadual que vai fazer a apuração como o CAI estadual ele é um órgão para atender o estado todo ele vai por denúncia e também demora para essa apuração, porque tem um corpo técnico lá, que não tem recurso, que ninguém recebe, que não tem carro, que não tem... e aí a coisa complica um pouco. Né? O, o, os CAIs eles são é, voluntariados, né? ninguém recebe nada para ser membro do CAI, para ser presidente do CAI, o CAI não tem um financiamento próprio, não tem uma estrutura, às vezes tem uma sala, alguma coisa assim, mas é bem precário é, o funcionamento. Mas no município é mais fácil, porque aí tem o CAI municipal, o acesso direto dessa denúncia deve, deve ser o CAI, o CAI deve tomar providência, se o CAI não tomar providência, deve ser feita a denúncia diretamente ao FNDE, e o FNDE vai tomar as providências em relação à liberação ou execução do PNAE naquele município. Nós, enquanto SECANE, fazemos esse trabalho nos municípios que tem problema. Nós vamos no município, esse ano nós estamos em 31%, Nessa semana mesmo o pessoal está lá no, no Triângulo Mineiro, é, em municípios que têm problema de execução. Municípios que não prestaram contas, municípios que têm problema de denúncia em órgãos de controle, né? aí tem o TCU, tem a TCE e outros órgãos do Ministério Público que têm problema de execução. Tem municípios que têm interrupção de recursos. Né, que não regularizaram sua, sua execução, que tem, por exemplo, não executam o recurso, aí faz remanejamento mais do que 30% para o ano seguinte. Então, nesses municípios, o FNDF faz um, um apanhado e caminha para gente, a pra gente fazer a visita. Mas esse seria o caminho aí da gente tentar resolver essas situações. Esses enfrentamentos são muito comuns, né, de, de, principalmente de prefeitura, né? É, mas tem as situações mesmo, né? a gente encontra muitos enfrentamentos desses. Principalmente, assim, tem muitas questões, por exemplo, CAI. O CAI muitas vezes é indicado pelo próprio Poder Executivo. Né? O presidente do CAI normalmente é, o, é um, um membro da administração. Né? E, e às vezes tem CAIs, por exemplo, que o pessoal nem sabe o que está se passando, só tem a senha e alguém usa a senha ainda para validar o trabalho do Cai dentro da prefeitura. Isso é outro procedimento assim muito irregular, né? Porque o Cai deveria ser uma instância de controle social da execução do programa, né? Da política pública e e, e situações como essas são bem bem crítica mesmo, né? Então é, tem que ver. Os representantes do Cai deveriam ser imparciais em relação à administração, apesar da administração ter um representante do executivo lá, mas tem representantes dos, dos pais, né, da comunidade local, outras representações sociais locais, e que deveriam ser totalmente é, avesso a qualquer tipo de beneficiamento a um ou a outro. Né. Deveria se controlar a política, mas isso a gente sabe que acontece. Né. É, então, assim, é uma situação bem difícil e a gente enfrenta isso direto, né, principalmente em cidades menores, como você está falando. tá? Mas só, só continuando aqui, então, na unidade 4 a gente trata dessa questão da gestão e preservação do Pinai. Na unidade 5 nós falamos da agricultura familiar, e aqui entra muito a importância da EMATER nesse processo. Né? É, quem trata dessa unidade é um outro professor, o professor Luiz Carlos, mais conhecido como Luizinho. Né? Ele trabalha muito com as questões de agroecologia, certificação orgânica, junto com a Luísa colega do pessoal da EMATER, é, e aí aqui nessa unidade a gente é, trata aí da questão da, da dinâmica, né, da composição da agricultura familiar, quem são esses agricultores familiares, é, a questão do entendimento sobre as ações institucionais relacionadas à extensão e a agricultura familiar. É, um entendimento inicial sobre a aquisição de alimentos diretos da agricultura familiar por meio do PNAI E aqui a gente sabe assim, a importância... Né, que tem agricultura familiar para a execução do PNAE, é, e para o desenvolvimento local sustentável, né, para a qualidade da alimentação, né, aí a gente fala não só dos agricultores familiares, mas da importância dos produtos orgânicos, eu sei que na rede estadual talvez seja um pouco mais difícil por questão de orçamento, e o pessoal tem um pouco de restrição de procurar produtos orgânicos que é mais caro, mas não necessariamente são mais caros. Nós temos casos, por exemplo, que o preço que a gente cota o produto convencional, muitos produtores orgânicos acabam também aceitando esse preço para o produto orgânico. É, na região aqui, por exemplo, de extrema, de, de né, cambuí ali, o morango, às vezes, dependendo do preço que a gente cota lá e compra o convencional, o pessoal aceita vender o, o orgânico. Banana também. Banana também é outro item que a gente consegue, de repente, equiparar preço. É, mas isso a gente, lógico, tem, tem que fazer a pesquisa de preço, saber certinho né, e ver as condições. Mas conhecer a agricultura familiar, saber das condições, não é só soltar a chamada pública um item ou outro que a gente imagina que deve ter. A gente vê muita chamada pública com maçã, com melancia, na região nossa que a agricultura familiar não tem melancia e não tem maçã. E aí esse item vai dar deserto, né, essa chamada pública vai ser frustrada. E aí fala, ah, eu fiz a chamada pública... E não apareceu ninguém. Não, não vai aparecer nenhum agricultor familiar vendendo maçã aqui na região, a não ser que ele pegue e atravesse. Compre lá no CEASA e entregue ali. Então é, no mínimo, a gente tem que conhecer o familiar. E aqui nessa unidade a gente trata um pouco disso. É, nós temos aí um, um, um gargalo, vamos dizer assim, na execução, que é nós temos as, as entidades executoras, município, estado e rede federal. Nós temos os produtores, as unidades executoras querendo comprar, os produtores querendo vender. Mas os produtores não conseguem conversar com as entidades executoras e as entidades executoras também não conversam com a agricultura familiar. Então nós fazemos aí umas dinâmicas, às vezes, nos numas, numas, numas eventos que a gente faz, de fazer o encontro desses dois atores, né? Tanto das entidades executoras, os diretores, os nutricionistas, da rede municipal e estadual, como nós estamos aqui, e junto com os agricultores. E aí nós levantamos o que, que os produtores têm para produzir e estão querendo vender e o que, que as entidades executoras gostariam de comprar como demanda. E a gente vê que tem assim, mais de 80% dos produtos que eles vendem, as entidades executoras estão querendo comprar. Mas como eles não se conversaram antes, nenhum sabia da da demanda do outro e outros itens a mais. Então, assim, a importância de maternidade nesse processo é, é muito importante, essa junção, né, esse encontro, essa é, motivação entre fazer essa união entre a demanda e a, e a oferta, é, e a demanda né, e a oferta dos agricultores, é, porque realmente, tecnicamente, as entidades executoras não têm corpo técnico para fazer esse espaço de. De conversa, principalmente as escolas estaduais. municipal também, talvez, tenha um pouco mais. Né? Tem a Secretaria de Agricultura lá, nos municípios, que podem fazer eventos aí que articulem isso. Né? Usar os técnicos lá da prefeitura relacionados à, à agricultura, né? junto com o pessoal da Emater, que tem o conhecimento e emitem as DAPs, sabe lá onde estão os agricultores, quais são os produtos produzidos na região. Então, é importante fazer essa relação entre os produtores e as entidades executoras nos municípios. E aqui a gente fala um pouco disso. Né? Se a gente não conhecer os produtos que são produzidos, não tem como a gente fazer a solicitação deles nas chamadas. Não tem como a gente incluir eles nos cardápios. Né? Então nós temos que saber, no meu município, ah, lá em Andradas, lá em Extrema, lá em Itajubá, quais produtos que o pessoal produz, quais produtos que tem lá disponível, né? o que, que eles gostariam de produzir, como que eles podem entregar, se tem quitanda, se não tem. Né? Nós temos vários produtos da, da agricultura familiar aí que as escolas nem sabem que está sendo produzido no município, que poderia estar tá inserido na alimentação escolar. Então, nessa unidade a gente trata um pouco desse, dessa questão de conhecer a agricultura familiar, né, de conhecer os produtos, de fazer essa, essa aproximação entre as duas pontas. É, daí nós temos uma outra unidade, a unidade 6, é a questão da prestação de contas aqui conhecendo né, sobre prestação de contas, é, aí de acordo com o que, o que diz a legislação sobre o programa. Aqui a gente fala um pouco sobre, é, sobre o sistema, né, como que é feita essa prestação de contas na rede municipal, na rede estadual, lá pelo SIGPC, quais são os passos, quem que aprova, quem que não aprova, né, para onde que vai essa prestação de contas, a gente trata isso passo a passo e mostrando as telas lá no conteúdo. Aí uma última, aí aqui na, na outra também, eu que acabo orientando um pouco lá. É, e a última unidade aqui, é a unidade 7, que fala sobre o, o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Como ele, quer, como ele é composto, qual so, o seu período de, de mandato, né? quais são as atribuições desse CAI. É, e aí a gente aborda é, essa questão da, do controle social através deste conselho. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês gostariam de colocar? Porque depois, às vezes, na plataforma fica um pouco distante, aí fica com mais construtores. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Só levantar a mão aí. Aí passa. É. Aqui, é, só comentando, complementando enquanto ela pega o microfone, é, por que dessas unidades? A gente precisa conhecer da, da origem do, do programa, a importância dele, o porquê que é direito a essa alimentação, né, qual a importância desses, da formulação desses cardápios dentro do programa, por que do controle social, qual a importância da agricultura familiar, como que isso é executado. Então, todo, todas essas unidades, ela, elas abordam todas as temáticas relacionadas à alimentação escolar, como vocês viram. Porque, é, como já foi colocado aqui pela Lívia, a execução do PINAI não é só comprar 30% da agricultura familiar. Nós temos lá seis diretrizes. Né? Nós temos a universalização do atendimento, nós temos a questão da... É, desenvolvimento sustentável, que aí a participação da agricultura familiar tem um papel muito importante na questão do desenvolvimento sustentável. Quando nós compramos da agricultura familiar, nós estamos fomentando, é, abrindo o um mercado institucional para esses produtores, para que eles se mantenham na propriedade, para que eles mantenham seus filhos, né, na propriedade com uma possibilidade de renda, né, fixa lá. É, nós temos a questão do controle social, que vem, que fala sobre o CAI. O CAI atende aquela diretriz sobre é, como que é feito o controle social dentro do programa. Né? É, a questão do, da escolha dos alimentos, é, respeitar os hábitos alimentares locais. Então, cada unidade dessa tem uma abordagem e trata de um tema específico que estão todos interrelacionados à execução do programa, e não só a questão da compra da agricultura familiar. Que quando a gente fala pinar todo mundo pensa nos 30% lá. né e, Na verdade, não é só isso. É um é, é todo um conjunto de ações. Então, em relação a, a essa obrigatoriedade, né? a gente já tem esse conhecimento. já Agora, o que acontece é que, por exemplo, em um município que eu atuo, tem licitação, né, pregão de hortifrutis e tem a chamada pública. E aí acaba que a gente, para se garantir, coloca os itens que tem na agricultura familiar também na licitação. Na licitação a gente vai ter um valor bem menor. E aí o setor de compras, ele barra a gente, não quer deixar mais a gente comprar da agricultura depois que atinge os 30% e cumpre o cronograma, por conta do valor. E até eu ouvi do, do diretor do, do Departamento de Compras que seria ilícito a gente é, continuar comprando agricultura familiar com um valor bem mais alto do que tem na licitação. Existe alguma, alguma legislação, alguma coisa que a gente possa... Então, essa é uma, é uma questão que é, que é meio que complicada mesmo. A gente já tem as situações... Eu não tenho conhecimento sobre algum questionamento em relação a isso pelos órgãos de controle, mas realmente os, os órgãos executores, né, as entidades executoras se deparam com essas situações. Na licitação tem disputa de preço... É, o preço ele vai brigando, são grandes atacadistas, distribuidores, distribuidores, compram no CEAS em quantidades grandes e, e conseguem fazer um preço que, tem, que, tem, é, que é menor do que a cotação que a gente faz para a compra da agricultura familiar. E né? é, eu não sei até como resolver isso. Eu não vi na legislação nada que, que fale sobre isso, é, que aponte uma resolução disso. O que a gente faz é respeitar que está orientado na resolução 26 e 4. Né? Faz as cotações, dá o preço, define o preço, e isso a gente paga para a agricultura familiar. É, esse tipo de definição de preço, na verdade, é um estímulo à agricultura familiar a receber aquele valor, porque muitas vezes a gente vê preço na licitação que é menor do que o custo do produtor. Entendeu? Às vezes é o preço que ele nem consegue fornecer. Né, por conta dessa questão de logística de, de atacadista. Então nem a cotação de preço no Ceasa não é indicada a gente fazer para compra da agricultura familiar. A gente tem que fazer cotação preferencialmente nos locais né, feira livre, mercado municipal, tal, para que o preço seja o preço justo para o agricultor. É, Praticar e se manter no mercado de forma justa. Porque se ele se manter nessa lógica de preço mínimo, é a política que a gente tem hoje: desvalorização da agricultura, desmotivação do agricultor para produzir e daqui a pouco ele está na cidade trabalhando em fábrica. Então, é mais ou menos essa a lógica dessa definição de preço e da compra da agricultura familiar. Por isso, a definição do preço fixo a partir da cotação de preço. Pode falar. Na verdade, você já falou o que eu acho que a gente tem que... Porque não adianta a gente ir na lógica de preço. Porque se a lógica fosse de preço, né, continuava. É, primeiro, a questão da, da, da seguridade do alimento. Né? Então, vai ser um alimento que não seja orgânico, mas ele vai ser produzido de uma forma mais sustentável. Né? Normalmente, tem assistência da matéria ali em cima. Né? E eu acho que isso aí, quando você fala assim... É, ele, eles falam assim, ah, a EMATER é, ajuda a manter o, o produtor na, na cidade, na, na, na roça. É, ninguém é poste, né? todo mundo tem liberdade de escolha e tudo. Mas é, quando o, o agricultor ele tem qualidade de vida na casa dele, né e aí entra o transporte, a internet, etc. E aí outra coisa que é extremamente importante, eu falo, quando o agricultor recebe a, a, o pagamento dele, ele vai arrumar o carro dele na mecânica local. É. Ele vai comprar a janela na no material de construção local. Então aquele dia ele não vai fazer investimento lá em Goiás, é. né? Então eu acho que a discussão ela tem que ser mais aprofundada para eles entenderem. Se você é, quer que as pessoas deixem de gastar com alimento e gastem na farmácia, aí você continua com a lógica do preço, é. né? E exclui o o é isso mesmo. É, a, a, gente, a gente tem aí a questão da, do ciclo curto de comercialização, né? da manutenção desses recursos no município, que é o que ela está colocando. Né? Então, isso tudo gera uma economia local muito maior do que a compra da licitação, né? que ela está colocando. Você compra licitação, você compra tomate lá de Goiás. Né? Então, quando você paga 10 mil reais, está pagando para uma empresa lá em Goiás que vai gastar o dinheiro dela por lá. Quando eu compro 10 mil de tomate do agricultor local, esses 10 mil está no município. É aí que vem o desenvolvimento local, regional, sustentável. O recurso retorna para o município com outros. O produtor pega 10 mil, ele vai gastar com a compra dele, vai gastar com o carro dele, vai gastar com outros os gastos dele no município. Então, é aí que vem a justificativa dessa diferença de preço. Aqueles gestores, eu já tenho até... Se vocês entrarem no YouTube, vocês, no YouTube, vocês vão encontrar uns vídeos lá sobre é, alguns municípios que fomentaram assim, enormemente a economia local, é, apoiando as compras da agricultura familiar. Inclusive não comprando só no mínimo 30%, o município inteiro compra 100% da, da agricultura familiar. Isso deu um salto na, na economia local muito grande, né? de manutenção dos agricultores lá, de estrutura na, nas propriedades, tal. E mudou totalmente a lógica econômica do município, que era talvez. É, tem um município lá que não tinha muita indústria, que não sei o que e tal. Mas quando ele começou a fomentar isso, começou a fazer essas compras diretas, começou a fortalecer a agricultura familiar, a dinâmica do município econômico, desenvolvimento, mudou muito. Então, assim. Vai ter esses problemas, tem mesmo, e não é só no município seu, em vários municípios tem esse questionamento. E aí depende muito de um olhar um pouco mais crítico da, da gestão municipal, né, é, em ver quais são os outros benefícios em relação a isso. E isso talvez é que justifique essa diferença. né? Mas tem mesmo, tem questionamento, tem jurídico que vai questionar, tem o pessoal do, do, do estado que vai querer comprar mais licitação estação em vez de comprar da chamada pública porque aí o valor é menor compra mais rende mais merenda enfim é, um, são problemas que as políticas públicas trazem né nós temos as leis tal mas quando na execução delas nós nos deparamos com essas essas incompatibilidades às vezes de execução tá é, mas não tem assim eu não não tem uma solução para isso direta a resposta mais óbvia e mais justificativa seria essa que a gente acabou de falar. Rogério, eu sou nutricionista aqui de Pouso Alegre. A gente está quase com 18 mil alunos. Para atender a demanda da agricultura familiar, teve que fazer cooperativas e associações. porque Sim. O produtor não tem Individual, capacidade para entregar. Certo. E a gente tem duas cooperativas e três associações. Pouso Alegre, Fintor, várias, várias cidades. Ah. Eu estou com uma dúvida porque porque tá uma, não está um atravessador, mas está um gestor dessa associação. Os produtores entregam para ele, ele junta tudo e entrega para mim. Eu peço mais de 4 mil quilos de alimentos por semana. Bastante. Então, é assim, não tem... Eu peço 2.500 quilos de laranja. Uhum. Não... E daí eu fiquei um pouco com um questionamento, aquelas assim. o acordo dele com o produtor rural não me diz respeito, certo? Quanto, quanto ele vai pagar, como, como ele vai pagar para esse produtor rural, não me diz respeito. É, a relação sua é com a associação com ou a a cooperativa. Com a associação do... do... Tá. Bom, primeiro, lá na resolução diz o seguinte. É, é responsável, em relação à DAP, né, 20 mil... Eles tal, têm tal. as DAP, A responsabilidade tudo. de controle disso, no caso da compra da associação ou da cooperativa, é da cooperativa. Se fosse individual, a responsabilidade de monitorar o limite seria nosso, enquanto quantidade executora. O primeiro ponto é esse. Então você não tem responsabilidade de controlar o limite de cada um. Não se então, estou não tô falando de limite, é, estou falando, tá falando de, de, dinheiro. De, de, por exemplo, eu pago 2,80. Se o produtor está é, recebendo R$ 2,15, eu não tenho tem. como controlar isso. Não tem. Não tem. Se ele está pagando 75 para para pro... não tem. Eu não tenho. Né? Não, e nem tenho essa responsabilidade. Você vai pelo projeto de venda que você definiu o preço e que a associação colocou lá, né, como preço. Não é isso que está fazendo? É. Nesses casos de volumes maiores, como o caso de Pozo Alegre, talvez outros municípios maiores, acima de 650 mil, reais, é, preferencialmente as compras devem ser de cooperativas ou associações. Até porque os produtores individuais não têm como atender isso. E se tentassem atender com, com produtores individuais, como o limite é 20 mil, deveria ter, sei lá, 30 produtores para conseguir atender esse valor. Né? Então, normalmente é isso. Agora, você não tem responsabilidade sobre o que está sendo pago para o agricultor lá. Né? A gente sabe que tem muito atravessador nesse processo. Muito, porque o mercado é muito grande. E aí tem muito, é muito dinheiro, é muito interesse e com certeza tem atravessadores. O que a gente tem que tomar cuidado e talvez até fazer algumas visitas ou através, não, não sei se tem um, uma comissão que cuida disso na prefeitura, provavelmente deve ter uma diretoria ou a própria... <risos> O Caimo no município, pode fazer isso. É visitar essa associação, não, visitar então, alguns gente, produtores para ver visita. se essa produção é própria. Porque... A gente visita, só que daí eu, eu fui para uma associação específica e eu senti que o preço que ele paga para o produtor é menor. É menor é. Porque o produtor estava reclamando do preço. Entendi. E eu fiquei, falei, nossa, mas a gente está pagando bem. A gente é. não está pagando pouco. E daí eu comecei a apertar e ele me tirou de perto, do produtor. Entendi. Entendeu? Então é. eu, eu senti que tem um... É, isso isso assim, não é claro na legislação, enquanto essa ingerência nossa, enquanto relação à associação cooperativa com o agricultor. Mas se a gente notar alguma coisa desse tipo, é Acho bom gente... entrar, né, é, alertar isso a, a, ao CAI ou de repente a própria matéria não sei então, quem é. que são os articuladores que claro dos produtores eles, porque isso é um acordo do, do agricultor com a associação né e aí uma associação que está fazendo isso né, é meio que duvidosa em relação não então afina... é, enfim com os é que na verdade também eu acho que eles têm um pouco de medo sabe um pouco é. de medo dessa relação com a gente Sim. porque ele pega o produto do produtor junta tudo limpa encaixa Pesa, entrega para mim ponto a ponto. São 52 pontos. É. Aquelas então, assim, é. tem um custo para um fazer custo, isso exatamente. também. É. Até falei isso outro dia, eu falei, não está errado. A mediação é importante. Sim, é. às vezes a questão do, do, do, do, né, da, da própria embalagem do produto, né, o beneficiamento do produto, que o produtor individual ele não tem. Não consegue fazer. Não consegue fazer. Então, a associação realmente vem para isso também. Né? As cooperativas e associações fazem isso. O produtor não vai entregar o produto embalado lá para a associação. Quem faz normalmente é a associação e a cooperativa que se juntam, montam uma central de beneficiamento, logística de entrega e tal, e aí, lógico, ela tem um custo disso que ela vai ratear para os produtores. Né? Ela fica com esse custo e, e, e paga para os agricultores. Então, assim, tem que ver, não é questão que paga para a associação e o produtor deveria receber o total. Então, é, então Às vezes, não cabeça um Se tipo, a gente está pagando 2,80, eles tinham que receber 2,80. Eu acho que não está claro para eles talvez por não tá porque claro. que o valor está é, diferente. É, entendeu? É, Nas isso. próximas reuniões, a gente colocar isso para eles. Sugerir talvez também. que a associação, o representante de associação, faça uma assembleia lá e, e compartilhe com os agricultores esse tipo de diferença. Né? Porque... Já houve questionamentos que o produtor não está recebendo. Tal, né? O mais importante de tudo eu acho que é o seguinte, é a gente saber que se você está comprando laranja da associação, tem produtor de laranja produzindo laranja nessa associação. Eu não sei se vocês viram, ano passado estourou um problema lá em São Paulo, né, que o pessoal pegou lá, justamente com laranja. Era uma cooperativa que fornecia alimentação para o estado via e tal tal tal só que os produtores nem sabiam que que que fornecia isso usando a DAP deles e aí foram levantar pegava do SEAS, a associação comprava do SEAS, entregava nas escolas isso que é o mais crítico isso é o mais complicado e também tem outra questão quem fiscaliza isso né a Emater tem tem atribuição de fiscalizar se produz se o produtor produz a laranja ou não se está fornecendo para o PINAI? Me parece que não. Né? Não tem essa atribuição direta de ficar fiscalizando fiscalização, não. O Ministério da Agricultura tem? Também não tem. O CAI deveria ter. Deveria ter. Mas o CAI tem, teria atribuição cidade. jurídica e legal de ir na propriedade fiscalizar se o produtor está produzindo aquele alimento ou não? Teoricamente sim. tem não tem na DAP tem? tem tem agora mas não tinha tem, tem. tem? Não, ótimo tinha um que queria vender porque eu não mim. vejo eu não vejo quando eu tiro o extrato da DAP eu não vejo não aparece tinha um que queria vender para Pozo Alegre a DAP dele era de feno ah que ótimo é porque eu nunca vi mas alegre, ótimo, tem a DAP que ser. dele era de feno. É, então. Daí a gente falou Daí com é essa crítico. DAP, você não pode ir depois alegre? Eu falei, por quê? Eu falei, porque não dá para alimentar a criança é. com feno. Daí ele falou, mas eu tenho DAP. Eu falei, não, mas não. Não é questão de ter DAP, tem que ser a DAP, DAP certo, tem que é. produção própria. É, então tem que tomar esses cuidados. Isso, isso é o mais crítico, talvez, do que a relação de preço da associação com o agricultor. Né? Tá bom? Eu vou a, vamos adiantar aqui, senão a gente não acaba. Mais um? Rogério, bom dia. Bom dia. Eu estou com uma dúvida aqui com relação a preço médio. Por exemplo, você sabe que em pequenos municípios nós não temos mercado municipal e muito menos feira livre. Né? É. é incorreto realizar essa média de preço com supermercados? Não, não é incorreto se não tiver a feira livre e, e, o, e outras referências. Então, as referências que você tem é o mercado... Você vai cotar no mercado né? O que a gente tem trabalhado agora João Paulo, nós estamos com um projeto Eu não sei se você sabe do referência de preços Que a gente andou divulgando Nos, nos meios da escola e tal. Nós estamos fazendo a cotação de preços A cada três meses De alguns itens Acho que são uns 20 acho que Uns 30 itens é, Em municípios da região a Região de Pouso Alegre, quatro municípios Ouro Fino, Monte Sião Pouso Alegre e Cambuí. Itajubá é outra regional, a gente faz Itajubá, Cristina, Brasópolis e... Não lembro agora, Pedralva se não me engano. Justamente para dar uma referência de preço para essas entidades, né? e aí nessas, nesses locais a gente vai preferencialmente na feira, mercado municipal e tal. Há diferença de preço? Ah, de um município si para outro tem diferença de preço, de mercado para feira tem diferença de preço... Mas se você não tem outra referência, sua referência é essa. Se você não tem nenhuma referência no município, você pode fazer na região. Por exemplo, você não tem lá em Bueno, não tem feira, de repente pode ir no Mercadão em Ouro Fino, fazer uma cotação lá, pega uma cotação de Ouro Fino, uma cotação de Bueno, uma cotação de, sei lá, daqui de Pouso Alegre e faz o seu preço médio. Ou você faz só de lá do, do supermercado. Mesmo no supermercados, e em Sacolão, Dá preferência para que os locais que você sabe que tem agricultor familiar que entrega é direto ali, que não é só do CEASA, né? porque tem mercado que só compra no, no CEASA. Mas tem também produtores que entregam na, no, no mercado. Então, nesses espaços é ideal também fazer. Essa tabela do Instituto Federal, e sul de Minas, ela é reprogramada, feita de quanto em quanto tempo? Três em três meses. Nós soltamos uma agora no começo de agosto. Dia 10 de agosto, se não me engano, nós soltamos uma que foi feita no final de, final de julho começo de agosto. Nós fizemos essa cotação, inclusive a gente faz nas sete regionais do sul de Minas. Regional de Passos, Pouso Alegre, Varginha, Itajubá, é, São Sebastião do Paraíso. O que mais? Poços, né? Não sei, sei que são sete, mas a gente solta individual de cada, de cada regional. Então tem só de Pouso Alegre, tem a só de Itajubá, aí de Pouso Alegre a gente fez as cotações nesses três municípios que eu falei, Pouso Alegre, Pouso Alegre, Orofim e Monticião. Aí tem um boletim lá só dessa, aí tem a média de preço cotada lá. Ali é um referencial, você pode usar como referência, Tá? É, e aí você vai ver no seu município, você faz uma contação, o preço do alface está de acordo, então eu, eu posso usar esse preço aqui. E aí o gestor vai usar ali, dependendo da, da, da situação dele. Itens, por exemplo, que tem questão de logística, o Alegre, aí tem uma diferenciação de preços, né? Aí porque é mais caro, tem que entregar em quantas escolas? 52 escolas, aí tem uma diferenciação de preço, não é só o preço do produto, tem a questão da logística. Então, 58 quilômetros. Né? Aí, tem, às vezes, tem questão de embalagem. Ah, eu tenho itens que eu quero ser embalagem individual. Por exemplo, ah, biscoitinho. A gente compra biscoitinho porcionado em 100 gramas, se não me engano. E aí, tem uma diferenciação sobre isso. Mas um referencial de preço a gente tem. Oi? Quem define esse preço, nós fazemos pesquisa de preço. Todas as entidades têm que fazer a pesquisa de preço. O boletim? Quem define o preço é o, o pessoal que faz a cotação de preço daqueles produtos no município. Não necessariamente, não necessariamente. É, a, a comissão que vai cuidar do processo da chamada pública, ela vai e faz a cotação dos itens de preço ali no município. Aí ela define o preço. Hã? Então quem que cuida disso lá? Nutricionista. <risos> então é a nutricionista. <risos> é por aí. Então, assim, o ideal é que tenha uma comissão. Normalmente tem uma comissão no município que cuida, né? Ou quem encabeça isso é a nutricionista. Se é só nutricionista, ela faz a cotação de peso. É, aí, assim, não é obrigação da Emater fazer esse trabalho de cotação, não. É, pode ser que alguns lugares façam às vezes até até um programa lá que matéria que faz umas cotações não não vocês vão mesmo então isso depende de município depende dos acordos locais aí de como é mas normalmente precisa três lugares é, no mínimo três cotações de cada produto Sim. Ah, é, não necessariamente essa lógica. É, na resolução diz, você tem que fazer no mínimo três cotações de cada produto, é, preferencialmente nos locais que tem comercialização da agricultura familiar. Aí a gente coloca feira livre, é a primeira delas. Mercado, mercadão municipal, que tem né, as bancas da agricultura familiar. É, aí depois você vai para as outras associações, cooperativas também é um, é um local. Os próprios agricultores, pode ser outra fonte. É, e aí, o supermercado? Não. <risos> Não. Evita, é mas, mas é assim que deve ser feito. Tanto na licitação quanto na chamada pública, a forma de cotação de preço só diferencia no local. Mas tem que ser três cotações para você definir o preço. Definir o preço é aquele preço que vai ser pago para o agricultor. Não tem disputa de preço. Na licitação, você definiu o preço estimado e não pode pagar mais do que aquele valor. A lógica é diferente. Na licitação, a gente define esse preço como preço médio e só pode comprar até esse preço. Né? Desse preço para baixo. Na chamada pública, a gente define esse preço e esse preço que vai ser pago para o agricultor. Mas define a partir da cotação de preço, feito na feira... E nos locais que tem possíveis, lá como João Paulo não tem feira, tem que fazer no mercado. Pode, pode pegar. Você tá qual município? Nepomuceno? Hum. Nepomuceno qual regional? Varginha? Da SRE? A ah, Nepomuceno vai ser de Lavras. É, a gente não está fazendo na região de, na REC de Lavras. Nós estamos só aqui na Varginha. Boa Esperança teve uma cotação lá. Boa Esperança é um local de cotação. Tem um site, eu posso mostrar para vocês depois no final. Tá? Tem um site que vocês entram lá, você baixa o boletim, baixa a planilha que foram feitas todas as cotações, os locais, é, a data que foi feita, a referência, o CNPJ, tem tudo lá. Lembra, antes de eu terminar... Se as meninas acabaram de falar aqui do, da questão do cronograma e do plano de, de curso, aí eu volto e mostro para vocês onde vocês podem olhar isso aí. Rogério, só para finalizar aqui, gostaria de uma sugestão. No caso, uma escola estadual que recebe aproximadamente, escola pequena que recebe aproximadamente 10 mil do Pinai ao ano, né? muito pequena, né? 3 mil é, destinado à agricultura familiar todas as chamadas públicas, ninguém interessa, por ser muito né, é, pouco o valor. Qual que é a orientação nesse caso? Vai reprogramar, reprogramar, até quando isso? Não, é, eu acho que a sugestão aí é sentar com os agricultores familiares primeiro, tá? reunir com os agricultores familiares, colocar essa demanda, porque não é só essa escola, nós temos a demanda da prefeitura também. Você está estadual a prefeitura? Estadual. Então tem a escola estadual, tem a prefeitura. Então, junta com a prefeitura, com as compras da prefeitura, faz um, um encontro com os agricultores lá, pede auxílio do pessoal da EMATER, vamos fazer esses encontros com os agricultores aqui. E aí vocês vão discutir junto com os agricultores quais produtos eles têm, qual é a possibilidade de incluir esses produtos no cardápio, entendeu? É, os interesses deles, os interesses de vocês. É esse espaço que vocês têm que fazer antes de soltar a chamada pública. Porque daí você vai fazer a chamada pública já direcionada para aqueles itens que os agricultores têm interesse em vender. Porque às vezes você está colocando item que eles não produzem, ou por algum motivo eles não têm interesse, mas por que, que eles não têm interesse? Aí nessa conversa com os agricultores que a gente descobriu, ah, eu não tenho interesse porque é pouco. Mas, às vezes não é só porque é pouco, às vezes porque ele tem que entregar duas vezes na semana, entendeu? Às vezes porque é, a, a, a, a especificação do item que está sendo colocado lá ele não consegue atender, por exemplo, batata lavada. Às vezes ele não tem a batata lavada, ele tem a batata que ele tirou lá, mas não é lavada, porque para ser lavada ele tem que ter o lavador, tem que ter toda uma estrutura, ele não tem. E às vezes está pedindo isso, e isso ele não consegue atender. Feijão tipo 1. Às vezes o cara produz feijão na agricultura familiar, mas não tem como classificar tipo 1, porque aí depende todo um processo de seleção, de, de licenciamento lá com o Ministério da Agricultura, ele não consegue atender. Então, esse, essas, sentar com o agricultor e você colocar as condições de vocês e eles colocarem as condições deles, é aí que a gente vai conseguir chegar num, num denominador comum de quais itens a gente pode colocar, né? qual a quantidade, quais produtos, e a gente consegue ter mais sucesso na chamada pública. É o primeiro passo. Diferente, porque assim, normalmente se leva. A gente normalmente adota a lógica da licitação. Eu quero comprar a batata, tomate, cebola, eu, eu vou lá, pego os itens da licitação, coloco aqui e solto a chamada pública. certo? Não vai funcionar, não funciona. Isso é de experiência própria mesmo. A, as primeiras chamadas que a gente fez, a gente deu uma cabeçada com isso. E nós invertemos isso. Então nós chamamos os agricultores primeiros, sentamos com eles, vemos que eles têm interesse, tal, tal, tal. Esses itens que eles têm interesse, eles mesmos falam, eu tenho chuchu. Eu tenho a abobrinha, eu tenho a batata, eu tenho... Ah, então posso colocar na chamada pública? Você tem interesse em Tem. tenho. Só que eu só posso entregar uma vez por semana. Se colocar duas vezes por semana, já complica para mim, Aí não dá. Entendeu? Ah, eu tenho essa batata, mas eu tenho só daqui três meses. Às vezes coloca um item lá que não tem produção naquele, naquele período. Então tudo isso a gente conversa junto com eles. E aí tenho certeza que você vai achar uma solução para comprar os 3 mil e vai dar certo a chamada. É a primeira sugestão que eu faço. Duas dúvidas, né? Uma a uhum. respeito ao Cai, é a outra a respeito desse, desse problema que ele levantou agora. É, não pode é, ter, ele aderir à licitação da prefeitura, no caso é, da agricultura familiar? Ou ele tem que fazer a licitação própria dele? Você fala da agricultura familiar? Isso. Chamamento, tá. né? É, a gente fala chamada pública, chamamento. É, bom, a lei diz o seguinte: é, para comp compra pública com recurso público, primeira licitação, tá? Então você vai ver na, na, na, na legislação ali do Pnai que vai falar isso. Aí fala o seguinte: para as compras diretas da agricultura familiar, poderá ser dispensado o processo de licitatório com a realização de prévia, prévio processo de chamada pública. É aí que é o processo que a gente fala. Os agricultores familiares dificilmente eles vão conseguir entrar na licitação com todas as exigências de documentação, de prazo, de disputa de preço e tal, e conseguir ganhar uma licitação. Dificilmente. Tá? E aí que veio essa assim, essa possibilidade na lei do PNAE de fazer essas compras por dispensa de licitação, certo? E quando a gente vê, é, quando a gente coloca isso, essa compra é só exclusivamente para a agricultura familiar, sem a participação de supermercados, distribuidores e tudo mais. Então, isso facilita a compra deles. Então, por isso que a gente compra normalmente por chamamento público e chamada pública. Pode ser por licitação? Pode, mas eu não, eu não vi até hoje, assim, tem um município aí que fez aí e tal, mas tem atravessador no meio da história, para ele participar e ganhar. Então, entra lá um, um, um supermercado e tal, ele fornece pelo supermercado, mas não ele direto participando do processo. Eu vejo isso. Tá? E o supermercado ganha o percentual dele que o produtor está entregando. Né? Na chamada pública, quem recebe direto é o agricultor. Qual que é o outro mesmo? Outro é do o CAI. CAI. Qual que é o, o papel do CAI? aí né? a gente vai ver lá na unidade 7 que você está falando aí. É. Mas qual que é o papel do CAI dentro da alimentação? Né? Dentro do, de, em termos de fiscalização, em termos de... Eh, até onde que ele pode ir lá, olhar se a comida está salgada, lá para os alunos... Né? Se está fornecendo certa, quantia certa. Tudo isso. Se está fornecendo muito... É, se assim, não está diversificando a quantidade. Tudo isso. papel do CAI. Tudo, tudo isso está o do do papel do CAI. Então, Acompanhar tem que fazer... a formulação do cardápio, aprovar o cardápio, ver se todas as diretrizes do programa estão sendo entendidas dentro da execução, é, se as compras estão feitas da forma que deve ser feita, se a execução do recurso está atendendo tudo que a, a legislação permite.